Boas, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo com. Anabi. Mais uma vez. Segunda vez, não é? Segunda vez no canal. É, Segunda vez, vez, exatamente. E vamos ter com para. música Araju Kokore. Penso que é assim que se diz. Do Otomi Kaikaku. Esse é o, é o álbum, o primeiro álbum. O primeiro álbum, acho que é o assim é é é primeiro álbum, sim. Sim. sim. Who asked for it? Quem é que pediu? Agora foi o Alan Mogher and Raccoon Police. Oh, the cops! Oh no! <risos> <risos> ok, kidding, guys. ok, guys, ok, guys. guys. bem pedido, ok? Esperemos nós, porque a primeira música que ouvimos delas ficámos super chocados. Tipo, yeah. ah, o que é not bad, not bad. Por isso tivemos que voltar a atravessar a Ana B. Teve que, é teve que ser, teve que ser, teve que ser. tem que low, ser, low, tem que ser. Mas nós estamos, nunca falhamos. Está aqui, está aqui, está aqui. E... Pessoal, não se esqueçam. É pá, é sempre a mesma coisa, pá, sempre a mesma coisa. Desmorrem aí no like, no é sininho, pá, e com Muito carinho bom. no canal. ok no canal, no canal, no canal, dos Zés, dos Zés, e espalha a nossa palavra, claro, Puff. isso, olha aí pá. Não, o povo é ah, espalhar a palavra, ah, faz ah, Ok, tá bem, está é. bem. Tá Prontos pessoal, é, é só isto. É. Então sem mais demoras, Anabi, Anabi. Haja Kukore. Agora sim, Ikuzo. Icuzu, let's go, let's go, let's go. Ana lá pá. Estamos de volta com, com sim, a Anabi para o vídeo. Então, Araja Araja Kakore, ou Kure, como <risos> vocês sabem, é um nome difícil de pronunciar, malta. A sério. Vais para o vídeo. Ah, vais para o vídeo. Ikazou. Já estou Ikuzo. Eu também. Vamos preparados, pessoal, preparados? Estás preparado? Are you ready? Yeah, man. E aí, cuzão? E aí, cuzão. bem. E aí, cuzão. E aí, cuzão. Stop, stop, stop, stop, stop. Uau! É mesmo a Nabi, é o mesmo estilo, igual à primeira música que nós Exatamente. vimos delas, é mesmo. Mas aqui com mais é hip hop. Yeah, é, elas yeah, meio a yeah, yeah. diferença do, do primeiro vídeo que nós vimos delas. Yeah, mas está muito fixe, está ah, muito fixe, a guitarra, guitarraba mas... não. Tipo, é, e claro, baterista, pá, baterista também não novo tem que ser um tanto são todas, tá. yeah, yeah, yeah. yeah. yeah, é, pá, sim, são, sabe a mesmo, no geral, no geral. E sim tá senhor, e estar as pesadas. E depois aquele. tum, tum tum tum. É catchy, é catchy, fica yeah. um gajo é que está à vontade de curtir mesmo, porque é sério, é yeah. muito boa. É a música da Annabi. É Annabi, sim hoje, senhora, Começam mais, mais a Nabi, pessoal. Começam mais, mais a B, que isto aqui é bom. Isto é good stuff. Good stuff, Nabi. Nesta semana. Nós temos que reagir a nova que já ouvimos aqui, sim. a nova que é Pardomi. Ah, acho que é Pardomi. 5 Sticks. Acho que sim. O, sim, o, o sim. novo single, o single delas, delas. O novo álbum. O novo álbum, sim. É Dizem verdade. que está muito bom. Temos que falar em breve vamos reagir, sim. Mas peçam, que... pessoal. Peçam, peçam, peçam. Mais Nabi, mais Nabi. Nabi, good stuff. Yep. Let's go, go Mina. Let's go. go, let's go, let's go. Go. Go. Go. Go. go. Nice, nice, nice. Wow. Ok, ok, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, pá, aqui não há nada a dizer já, vou já dizer, para mim, a melhor música que passou da Nabi no canal, este final, ouve, tu viste a Batista, meu, tutururur, tutururur, tu. é pá, faz mina, lembrar, mina, desculpa. Mina. Oh, desculpa dizer isto, eu não quero ofender ninguém, mas é uma opinião minha, olha aquela agora aqui no final, não é, e tal, mano, e estava-me a fazer lembrar a fumia meu, pela rapidez, meu. O Fumi do wow. Unlock do Unlocking Mofi, estava a lhe dar assim um bocado de estilo que parecia, meu. Entendo, entendo isso. E houve, houve, é pá pessoal, para mim, para mim, the best, ok. Wow. Baterista, Zé, temos de ter cuidado, Ei, não, baterista. É esta baterista. Esta baterista tem cuidado com ela. Bom, cuidado, cuidado com, com ela. ela, cuidado com ela que é muito boa, meu. Concordo contigo, acho que é assim, gosto mais desta música do que a primeira. A primeira também estava muito boa e foi um choque sim, para nós, sim, mas, esta... mas esta aqui acho que superou. Epá, sim, sim, sim, sim. Lá, tem aquela parte do, como tu dizes, a parte Mais do pop. Acho que deu-lhe um toque diferente. Sim. O hip hop deu-lhe um toque um é, bocado é, diferente é, é. e único. Ficou fixe. deu um touch. É um touch fixe, Exatamente, mano. exatamente. Só um bocadinho de sal que faltava ali para ser diferente. A como, como é que eu ia te dizer? Foi aquele pop e depois de repente o oh! mento. Yeah. Oh, man. Passou de uma coisa, é? uma coisa leve para uma coisa. As não as não as é possível, meu. Uma coisa espetacular, surreal, com as guitarradas brutais. E as guitarras meu. sempre heavy, sempre as... bem, bem pesadas. Meu. O a, bateria, bem... a bateria, a bateria, a baterista, a baterista é... nada a apontar contra. Mesmo gostei a baterista que... pá, já me está satisfeita. Pessoal, está... temos que aproximar. a próxima. 10 está a ficar complicado. O top está, está a ficar complicado. cada vez mais difícil. Mas peço mais a Nabir. Peço mais Ana que isto é bom. Isto, good stuff, good stuff. Mais uma vez, a sério, pessoal. E uma Merry coisa good, que, good. Eu, que eu estou a gostar do Ana é os vídeos, mesmo. Yeah, sempre são sempre. Tipo, diferentes. Diferentes, mesmo. Mas são engraçados, mesmo. São, são cómics, dignos de ver, cómics. meu. Não é cómicos, sério. Cómicos. É tem uma certa parte de cómicas, na minha opinião. É engraçado. É engraçado. Véio. É engraçado ver, meu. E Pronto. Ok, está bem, sério. Fica com a tua. Ok. Então pronto. Peço so, mais, mais, peço mais. Hein? Peço mais, né? Peço mais. Por isso, Zé. Até o próximo, Até o próximo vídeo. É isso, é isso. Icuso.